Alô, garçom, traga mais uma gelada Num som bote atuada, mais bonita do CD Eu vou sofrer, me acaba na bebida A mulher da minha vida, eu acabei de perder Alô, vaqueiros e vaqueiras de todo o Brasil Isso é flagra moral Vamos embora, vai descendo, vai trabalhando, vaqueiro Você mulher de gado Eu estou apaixonado Não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Dessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer pra você Mulher querida Correr da vida você vai se arrepender. Sei que você não quer mais me procurar. Só me fazendo chorar, de bar vou beber. Quero dizer pra você mulher malvada Rainha da vaquejada Eu vou esquecer você você tá do meu lado aumentar mais meu sofrer Eu vou beber dormir a noite no chão pra ver se essa paixão um dia posso esquecer Quero dizer para vocês apela você é bonita e Apaixonei por você, quero beber e à noite eu vou dormir de tanto pensar em ti do me sonho com você Essa canção ofereço a Isabela Me apaixonei por ela Rainha meu bem querer porque você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Difícil é esquecer você